Solo. Por isso que hoje existe uma máquina que a gente chama de fofador, que os grandes produtores já usam isso. A máquina vem e mete por baixo e joga para cima, porque a, as raízes estão a flor do solo. E o método inclinado é o intermediário entre o em pé e o deitado. Então... O método deitado é o melhor que tem, muito embora ele puxe mais a germinar, mas ele dá uma facilidade enorme de, de colher e a, e a, e a planta ela pode se espalhar mais, a raiz. Oh, vou dar um, isso aqui é um exemplo de como é o nosso pequeno produtor. Ele planta. Aí tem quatro letras, A, B, C e D. São justamente as culturas básicas que ele usa, arroz, milho, feijão e mandioca. Todo pequeno produtor que se preza, ele planta essas quatro culturas. Aí ele faz essa gororoba todinha aí. Se, você, se eu perguntar quantas letras C tem aí, você vai ter dificuldade para contar, vai demorar. Quantas letras B, é assim o produtor. Se você perguntar quantos pés de mandioca você tem, ele plantando desse jeito, ele não sabe de jeito nenhum. Isso aí vai ser uma concorrência entre espécies e que todo mundo vai comer e não vai extrair os nutrientes suficientes para que a planta tenha um bom crescimento. Eu costumo dizer é que é como se você tivesse um prato cheio de comida e desse para seis pessoas comer, Mesmo cada um comendo do mesmo tanto, quando terminar o prato, as pessoas ainda estão com fome. Não se alimentaram. Então, uma alternativa para isso é isso aqui. Ó. Você pega a área e dividir em quatro. Se você vai plantar quatro culturas, você faz quatro pequenos quadrados e planta a cultura. Mas o, o melhor ainda é essa outra forma. E a Embrapa está desenvolvendo uma, uma metodologia que a gente chama de CRIAF, Consórcio Rotacionado para Inovação na Agricultura Familiar, tendo por base a cultura da mandioca. Então, vamos supor que essa letra A seja a cultura da mandioca. Então, vocês estão vendo aí algo, o que a gente chama de fileira dupla. A distância entre uma letra A, tanto na, na, na lateral como no comprimento, é de 60 centímetros. Então, a gente diz que é 60 por 60 por 2 metros. Então, a distância entre essas fileiras duplas é de 2 metros. O que popularmente a gente chama, essa, esse espaço vazio entre a cultura da mandioca, a gente chama de rua. Então, nessa rua, o agricultor que planta em janeiro, ele pode plantar uma rua com milho, outra, outra com arroz, outra com milho, outra com arroz, ou ele ficar plantando milho, milho, milho, milho, depois arroz, arroz, arroz. Tanto que um hectare de, de mandioca, que vai dar uma faixa de 100 metros, é, 100 por 100, então ele vai ter aí quase 40 e poucas ruas. Então, ele pode fazer 22 ruas de milho, 22 de... de, de de arroz tranquilamente. E como o ciclo do arroz e da mandioca, eles giram, dependendo da variedade, mas eles giram em torno de 100 dias. Quer dizer, você que plantou em janeiro, começo de janeiro, quando for é,